Estou aqui para recomendar o curso do meu amigo Raulison Rangel, A Cosmovisão Bíblica e a Construção da Sociedade. Raulisson, que é formado tanto em teologia como em administração pública, une conhecimento de duas áreas importantíssimas e reflete o papel que eu e você temos de ser sal e luz, obviamente, do lado de fora. Ele mostra a importância de não apenas pregarmos o evangelho às pessoas, mas vivemos o evangelho e os valores do reino de tal forma que a gente impacte a sociedade e inclusive a vida daqueles que nem necessariamente vão crer e receber o evangelho como esperamos que recebam. O Raul, isso nos conduz a uma visão de enriquecimento do que é a vida cristã, do que é ministério, numa perspectiva maior do que a maioria de nós estamos acostumados. Isso vai abençoar, enriquecer a sua vida, eu tenho certeza.